Olá, o vídeo desta semana é sobre o contrato de mediação imobiliária, o porquê deve assinar um contrato de mediação imobiliária, quais os pontos mais importantes que deve conter e, claro, uma pequena explicação sobre esses mesmos pontos. Fico por aí, vai valer a pena. Olá, o meu nome é Nuno Moraes Cardoso e sou agente imobiliário. Na minha atividade diária, encontro muitos proprietários que percebem os benefícios de trabalhar com um agente imobiliário, no entanto, recusam-se a assinar um contrato de mediação, alegando as mais variadas razões. Traga-me um cliente e eu pago-lhe a comissão já. No dia da visita eu assino o contrato na hora. A minha palavra vale ouro, não preciso de contratos. Estas são algumas das variantes que escuto dos proprietários e por isso achei que seria interessante e importante explicar num vídeo quais as razões e vantagens para se assinar um contrato de mediação imobiliária. Em primeiro lugar, é obrigatório para se estabelecer um serviço de mediação imobiliária e correspondente remuneração, uh, o contrato tem que ser reduzido a escrito. Deve estar uh, escrito e os termos claros para que as partes saibam quais é que são uh, os seus direitos e também as suas obrigações. Do contrato de mediação imobiliária existem uh, vários campos que são obrigatórios e, e eles são. A identificação da empresa de mediação imobiliária envolvida, a licença AMI, bem como o angariador Esteve envolvido num processo de angriação. Esta cláusula obviamente dá-lhe uh, a certeza que está a trabalhar com uma entidade credível, com um local de atendimento identificável, portanto, que não vai desaparecer e que é supervisionada por uma entidade reguladora. De seguida, temos a identificação de proprietários ou de quem os representa. Ao fazermos isto, estamos a garantir que quem de facto assina o contrato é proprietário do imóvel ou tem autoridade e legitimidade para o fazer e pode de facto vendê-lo. Quando dizemos que todos os proprietários devem assinar o contrato de mediação imobiliária, estamos também a assegurar que não há confusões e mal entendidos. Todos concordam com os termos de promoção e divulgação do imóvel, desde o valor, ao prazo, às condições de remuneração, tudo está perfeitamente claro e descrito no contrato de mediação imobiliária. Claro que no contrato tem que constar também a identificação do imóvel, as suas características e ONUs, tanto em termos de identificação como em termos de quantificação dos mesmos. Ao apresentar documentação como caderneta perdial, certidão perdial, licença de utilização e certificado energético, o proprietário garante que o seu imóvel está pronto a ser transacionado assim que apareça um interessado. E do outro lado, os compradores têm a certeza que vão comprar um imóvel cuja documentação está toda em ordem. É também obrigatório e importante identificar ônus, uh, como, por exemplo, uma hipoteca uh, por causa de um crédito à habitação, porque o processo de venda é diferente uh, dos casos em que não existe qualquer tipo de ônus. É muito importante salientar que ao apresentar toda a documentação antecipadamente e verificar toda a documentação no momento da assinatura do contrato de mediação imobiliária, o proprietário está a assegurar que está pronto para fazer a transação e que não vai perder um comprador interessado, mas que sinta alguma insegurança por não ter os documentos do imóvel prontos para escriturar. Outra das cláusulas que tem que constar no contrato de mediação imobiliária é o negócio visado. Se é para compra, se é para arrendamento ou outro espaço... E, claro, o valor do mesmo. Uma das cláusulas mais polémicas é o regime de contratação. Se vai contratar o mediador imobiliário em sistema de exclusividade ou em regime de não exclusividade. Não vou entrar em grandes debates sobre as vantagens de um sistema ou de outro sistema. Isso deixo para a próxima semana e, desde já, fica o convite para ver o próximo vídeo, onde o tema será exatamente isso, uh, quais as vantagens ou desvantagens de um sistema em aberto e do sistema de exclusivo e que sai na próxima quarta-feira. Para receber em primeira mão todos os meus vídeos, subscreva neste momento o canal e tenha automaticamente a informação de todos os lançamentos em primeira mão. Como estava a dizer, não vou falar sobre as vantagens ou desvantagens de trabalhar no sistema de aberto ou no, no sistema de regime de exclusividade. No entanto, é importante, muito importante, referir o seguinte. É falso, repito, é falso que no regime de exclusivo só a empresa que tem o contrato de mediação pode vender o um imóvel. O contrato de mediação imobiliária em regime de exclusividade diz que a empresa que tem o contrato é a única que pode divulgar e promover o um imóvel. No entanto, as empresas de mediação imobiliária trabalham normalmente no sistema de partilha e procuram parceiros que vendam os seus imóveis. Portanto, se trabalha com um parceiro que pratica estas condições, que faz a partilha, que promove a partilha, não se preocupe com o facto de o seu hum, agente exclusivo ser o único a poder vender. Pelo contrário, esse agente tem todo o interesse em promover o imóvel junto de outros parceiros para que eles tragam compradores. E como as boas contas fazem os bons amigos, claro que o contrato de mediação imobiliária tem que ter as condições de remuneração da empresa de mediação, bem como as condições de pagamento. Também é importante ter no contrato o prazo de duração do mesmo e respectivas condições de renovação. Uma nota que se não, houver, não estiver identificado um prazo de duração do contrato, a lei define que o prazo é de 6 meses não renovável. E para terminar, o contrato de mediação imobiliária deve também incluir o seguro de responsabilidade civil. Este seguro num valor mínimo de 150 mil euros e, obviamente, é uma, uma, uma grande mais-valia para compradores e proprietários que trabalhem com uma empresa licenciada. Espero que o vídeo de hoje tenha sido do seu agrado. Se gostou, partilhe, deixe um comentário, faça um, um gosto. É muito importante para nós. O meu nome é Nuno Moraes Cardoso, sou agente imobiliário e estou ao seu dispor. Até à próxima semana, até ao próximo vídeo. Vamos conversar?